Então, FALA GALERA CRAFT C Seguinte, eu não tô postando vídeo porque eu tô sem fone de ouvido é, eu tô sem fone E o único fone que eu tenho é esse aqui Mas esse aqui ele funciona no computador Não sei o que, que é. acontece que ele funciona bem pouco Então se o áudio desse vídeo sair meio bugado Vocês já sabem o porquê É porque eu não consigo escutar direito com esse fone no computador Ele buga no computador Uh, mas e, e por que, que eu tô falando isso? Porque esse vídeo eu vou tentar postar ele o mais rápido possível, ok? Do que, que eu vou falar nesse vídeo? Vingadores Ultimato É, peraí, peraí, não sai, não sai do vídeo ainda, ok? Calma, espera aí, não sai do vídeo ainda Não sai do vídeo ainda, eu não vou dar spoiler por enquanto, ok? Eu vou avisar quando eu for dar spoiler, ok? Então não saia do vídeo ainda uh, Primeira coisa que eu tenho a dizer, esse... Foi o melhor filme que eu já assisti na minha vida Avengers Endgame Foi o melhor filme que eu já assisti na minha vida ok? É um filme muito bom Principalmente se você é fã da Marvel Eu fui assistir ontem Ontem, dia 26 Que aqui na Itália lança dia 26 okay? Para vocês que me disseram que no Brasil Lança dia 25 Entra no cinema dia 25, ou seja, hoje Então já vou avisando que aqui na Itália Estava em cartaz dia 26, ou seja, ontem dia 25, ou seja, hoje, dia 26, ou seja, ontem e eu fui assistir Vingadores Ultimato eu vou explicar um pouquinho desse vídeo, como é que vai ser esse vídeo vai ser tipo um... o dia em que eu assisti tal filme do Whindersson Nunes, que é tipo eu contando o que, que assim, as coisas assim que acontecem, ok? e... Eu, por que que eu disse pra você não sair, por mais que você, que você queira spoiler ou não? é... pra ouvir essa parte exatamente que eu vou falar depois, aí, depois, se você quiser, eu até deixo você sair ok? Mas basta deixar o like aí antes e... é nóis. Um, o, tudo o que eu vou falar aqui não é nada comparado ao que você vai sentir enquanto estiver vendo o filme. Qualquer coisa que eu falar aqui, por mais spoiler que seja, não vai ser comparado a nada com que você vai ver no cinema, com o que você vai sentir... Escutando a, as músicas Escutando a trilha sonora Escutando os sons Vendo as imagens Vendo o que está acontecendo Entendendo o que está acontecendo Não vai ser nada comparado Ok? Nada Então agora A partir de agora Se você quiser não receber spoilers Nenhum ou É, se você quiser não receber spoilers Você pode ir embora Mas antes, antes, antes, antes Deixa o like aí embaixo Ok? É nóis Deixa o like porque... Com certeza depois que você vê o vídeo, se você vir nesse vídeo, você vai entender o porquê que você deixou o like antes. <risos> e se você não viu, não viu o filme ainda e não quer spoiler, deixa não no assistir mais tarde. Deixa aí, salvo no assistir mais tarde, depois que você vê o, o filme, aí você volta aqui nesse vídeo e vê tudo que eu falei, ok? Tudo que eu achei, a minha opinião sobre o filme. Bom, é isso, se você não quiser mais se você não quiser spoiler, para por aqui, salva no assistir mais tarde, deixa o like e vaza, vai para outro vídeo, ok? E volta aqui quando você já tiver visto o filme. Então, vamos para o filme. Cara, o filme começa com o Tony Stark no espaço, que a gente já viu até em um trailer também. Ele começa... Ele e é a Nebulosa estão no espaço. Começa assim. E quem salva ele é a Capitã Marvel. O Capitã Marvel aparece na frente dele. E leva a nave para a Terra. Levanta a nave para a Terra, daí ela se encontra com os outros Vingadores. Ela leva diretamente para a sede dos Vingadores. E aí eles se encontram lá, tudo, e aí eles falam pra Capitã Marvel o que, que tá acontecendo, eles falam pro Tony o que aconteceu, falam assim. E a Pepper tá viva, ok? A Pepper não morreu. Porque tinha alguns aí dizendo que talvez a Pepper tinha morrido, não, a Pepper não morreu. Uh, e o que mais? Uh, tá. Aí eles, eles falam tudo pra Capitã Marvel, falam pá, pá e a Capitã Marvel quer ir atrás do Thanos. Ela decide querer ir atrás do Thanos. Aí eles vão procurar onde é que está o Thanos, e a Nebulosa sabe onde é que está o Thanos Porque o Thanos tinha falado para a Nebulosa antes de ela, quando ela estava sendo criada ainda Aí a Nebulosa perguntava o que ia acontecer depois do plano, o Thanos dizia onde é que ele ia ir E é em um planeta que, não, se eu não me engano, não falaram o nome, se falaram não entendi E aí o Thanos está naquele planeta, em um outro planeta, aquela fazendinha dele lá que aparece no, no final do Guerra Infinita e eles vão pra lá, a Capitã Marvel entra no planeta, olha, e na verdade, peraí, eu me esqueci, porque aí ficou meio sem contexto. Eles acham o Thanos pelo fato de é, que eles conseguiram mapear onde as joias do infinito foram usadas pela última vez. E elas tinham, usado, elas tinham sido usadas ah, nesse planeta. Fazia pouco tempo. Atrás elas tinham, usado nesse plan... elas tinham sido usadas nesse planeta. Eles foram lá na cabaninha do Thanos, a Capitã Marvel. Ela volta dizendo que só tá ele, só, sozinho. Aí o Thanos tá lá fazendo um chazinho pra ele. O Thanos tá todo queimado, a cara dele tá toda queimada com a, a parte que ele usou a manopla. Tá toda queimada até a cara, tá tipo o corpo inteiro assim até a cara, aqui. E tá tipo quase nebilitado, tá ligado? Aí a Capitã Marvel, eles... Os Vingadores vão pra lá, né? Todos eles, não é só a Capitã Marvel. Capitã Marvel entra primeiro no planeta, e depois eles entram, tudo. Aí a Capitã Marvel chega troçando a cabana. Eu, eu levei um susto nessa parte porque o som era muito alto. E eles interrogam o Thanos, eles seguram o Thanos, assim, né? Eles ficam prendendo o Thanos, fazem uma chave ali nos braços e pá. Aí o Thor. nos braços não, porque o Thor chega. O Thor só chega e já arranca o braço do Thanos, ele arranca o braço que tá a manopla e aí o aí o Thanos tá o Thanos tá fraco digamos assim ele tá fraco e aí ele se interroga o Thanos o Thanos disse que usou as joias para destruir elas mesmas ou seja ele destruiu as joias do infinito eles assim não conseguiriam fazer as pessoas voltar né então, o objetivo deles é usar as joias para estalar os dedos eu só consigo estalar com isso, por favor. estalar os dedos e fazer as pessoas voltarem e e o Thanos disse que destruiu as joias, usou as próprias joias para destruir elas mesmas Fazendo assim, daí o Thanos começa a falar ah, bah, bah, bah. e aí o Thor vai lá, arranca a cabeça do Thanos e acaba Cinco anos depois, se passam cinco anos da, do, do, depois disso, né? Depois que o Thor arranca a cabeça do Thanos aí eles voltam, já voltaram para a Terra, cinco anos depois A Capitã Marvel, ela tá cuidando de uns problemas no espaço porque isso aconteceu no universo inteiro e ela é tipo a guardiã do universo. Isso, esse estralo do Thanos não foi só para a Terra, foi para o universo inteiro. E aí eles, eles, a Capitã Marvel não participa de tudo a viagem no tempo que vai acontecer. Até agora não tinha nada programado sobre a viagem no tempo, tá? E uma coisa importante que eu esqueci de falar, desculpa. Mas o começo não é exatamente o Tony Stark, mas sim o Gavião Arqueiro treinando a filha dele Tá? Que tem uma cena no trailer que tem essa parte, eu me esqueci de falar Tá, voltando ao coisa, aí tá... É, eles estão tudo em, em lugares diferentes, assim, nos Vingadores E a Capitã Marvel tá se comunicando com os Vingadores, tá tipo, fazendo parte ali deles Só que eles estão se comunicando via comunicação longe. tipo, por exemplo a Natasha, para quem não sabe a Viúva Negra, ela tá lá na sede dos Vingadores, e para falar com os outros Vingadores, eles são projetados como hologramas. Eles não estão ali pessoalmente. E a Capitã Marvel é uma delas, também está sendo projetada como holograma. A Capitã Marvel disse que tá acontecendo isso em todo o universo, aconteceu isso em todo o universo, então ela tem que cuidar desses planetas, enquanto os Sabenjas cuidam do, da Terra. Então ela talvez não... Ela disse que talvez não vamos... Não nos vemos nos próximos tempos, alguma coisa assim Aí, o que, que acontece? Aí, tá, mostra tudo o que aconteceu, por exemplo, o Capitão América fica... Ele faz um daqueles... Coisa de... Um daqueles grupos que se reúne pra... Uh, desabafa essas coisas assim Pra ajudar as pessoas aí pra frente, pá Aí, vai... aí... O Scott Lang... Scott Lang tava preso no Reino Quântico Aí vem um ratinho, um rato normal, literalmente um rato normal Porque as coisas do Scott Lang, junto com o furgão dele Tava aprisionada, tava tipo numa prisão assim, pá uh, Escrito tudo o nome dele, né? Aí vem um rato e mexe nos botão da máquina do reino quântico e faz ele sair Faz ele sair da do, do reino quântico e ele volta normal Ele voltando, ele pede pro cara da segurança ali liberar ele porque ali era coisa do tipo os falecidos que morreram, as coisas, os pertences dos falecidos foram tudo pra lá. Aí ele sai com os pertences dele. Aí ele vai até a casa dele, né? Que agora não mora mais ninguém praticamente. Ele vai até a casa dele e depois ele vai até um lugar que é do lado da ponte. É do lado da ponte. E aí tem um monte de, de tipo umas lápis de grandona, tipo uns memorial. Que tem todos os nomes das pessoas que foram mortas Ele vai lá pra procurar o nome da filha dele E ele acaba achando o nome dele Scott Lang Porque eles achavam que o Scott Lang estava morto Foi morto na explosão do Thanos, no caso Aí ele volta pra casa E a filha dele tá viva Aí, tá. aí ele vai no Na sede do, Dos Vingadores E a Viúva Negra Abre a porta pra ele E aí ele fala sobre Tentar voltar no tempo, porque no... porque se passaram 5 anos na vida real e para ele se passaram 5 segundos. Enquanto ele estava no reino quântico, esses 5 anos que passaram na vida real foi 5 segundos para ele. Aí ele disse que talvez se eles conseguissem voltar em um determinado período do tempo no reino quântico e sair do reino quântico em um determinado período do tempo, eles poderiam voltar no tempo antes do Thanos conseguir as gemas, as joias. É viagem no tempo, se você tá meio perdido assim, é normal, tá? Som. É difícil de entender viagem no tempo. Eu, por sorte, consigo entender com um pouco de facilidade. Aí, eu não sei se tá muito escuro o vídeo. Se tá, desculpa, vai ficar assim mesmo. Porque se eu abrir a janela vai ficar muito barulho, ok? E se eu acender a luz vai ficar tudo amarelo, ok? Então tá. Aí, o que que eles têm que fazer? Eles não têm... É... Eles não tem inteligência suficiente ali porque nesse momento tá todo mundo dividido e os únicos que estão na série do Vingadores é a Natasha, a Viúva Negra. Eu vou, eu vou falar a Natasha porque eu tô acostumado a falar a Natasha. A Natasha e o e o Capitão América. Eles são os únicos dois que estão na série dos Vingadores. Aí eles vão atrás do Tony Stark. Eles vão atrás do Homem de Ferro. Porque ele quer o cabeça, né? Eles vão e o Tony Stark não, não quer ajudar, o Tony Stark disse que não, ele não quer, ele não quer mais ajudar, assim, ele já tá com a filha dele, pá. Uh, aí eles vão atrás de quem? Do Bruce Banner. E quando eles chegam, é, quando troca né, a imagem pra eles conversando com o Bruce, ele é o Professor Hulk. É o, é o Hulk com a mente do Bruce Banner, ou seja, um Hulk inteligente. Aí ele já tá em, em, como o professor Hulk. Aí o Hulk, o, o Banner tro, topa né? fazer isso, ou viagem temporal. Só que a viagem temporal dele é, faz errado, acontece errado, acontece ao contrário. Em vez, do, da pessoa, em vez da pessoa influir no tempo e voltar no tempo, é o tempo que influi na pessoa e a pessoa volta no tempo apenas para ela. Ou seja, o Scott Lang vai tentar, ele vai, ele volta, ele tá criança, ele vai, ele volta, ele tá velho, ele vai, ele volta, tá bebê, tipo assim Aí, só que aí eles consertam isso, né? E aí ele volta, o Scott Lang volta normal Aí chega o Tony Stark, Tony Stark, ele chega na série dos Vingadores Falando que conseguiu, ah, entendeu como se faz pra, conseguiu a resposta pra fazer isso Obviamente antes disso mostra ele se o um motivo do porquê ele queria fazer, ele decidiu mudar de ideia, que foi por causa do Peter. Ele ficou pensando muito no Peter Parker, no... aí ele decidiu tá vou entrar nessa ideia. Aí ele chega lá e dá um o um escudo pro Capitão América, porque o Capitão América tava sem escudo. E aí que começa, né? Começa o negócio. Eles têm apenas uma uma cápsula porque a cápsula é do Homem-Formiga lá Eles têm apenas uma cápsula de ida e volta pra cada um Ou seja, vão ir, pra, vão ir pro passado a Natasha Que nesse tempo também recrutou o Arqueiro o arqueiro O Arqueiro... O Gavião Arqueiro Desculpa, eu ia falar Arqueiro Verde, eu sei, eu sou burro É porque eu me confundo muito O Gavião Arqueiro que agora está... Agora virou o Ronin, né? E aí ela recrutou ele Aí tem mais quem, tem o Scott Lang, o Professor Hulk, o Capitão América, o Máquina de Combate, o Thor, ele, o, o Professor Hulk, e o ah, tá, peraí. Calma aí. O Professor Hulk e o Rocket vão atrás do Thor. E aí eles encontram o Thor e e, e recrutam ele também, porque como eu disse, todos os coisas separados. Tá, aí quem que entra? São, peraí, só deixa eu calcular quantos são. São dois, quatro, seis... 3. São nove, então tem que ter nove Nove dedos, okay. ok Então foi o Professor Hulk, o Rocket, o Thor, Capitão América, Iron Man, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Scott Lang e Nebulosa E o Máquina de Combate, então foram dez na verdade Aí eles decidem, aí vai Vai o Hulk, Capitão América, Scott Lang e Iron Man Pro Vingadores 1 Pro tempo onde estava o Vingadores 1 Vai o Thor e o Rocket pra Asgard No tempo do Thor 2 E... É, no filme, né? No caso do Thor 2 E vai o... A Nebulosa E o... E o Máquina de Combate A Nebulosa, o Máquina de Combate o, o Gavião Arqueiro E a Viúva Negra vão junto Mas depois a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro vão pra... Eu me esqueci o nome. Tá, a Viva Negra e o Gavião Arqueiro vão pra Vormir, que é onde pega a Joia da Alma. E o Máquina de Combate e a Nebulosa ficam onde começa o Guardiões da Galáxia 1, que é onde o Peter Quill vai lá pegar a Joia do Poder. Ah, nisso, a Nebulosa diz, disse que tava... Que nessa época, a Nebulosa, a Nebulosa que voltou no passado, Naquela época, estava caçando as joias do infinito junto com o Thanos. Ela, a Gamora e o Thanos estavam caçando as, jo as joias infi do infinito. E a nebulosa do passado... Só pra, só pra deixar, porque essa parte é meio confusa. A nebulosa do futuro está no mesmo lugar que a nebulosa... Está na mesma época da nebulosa do passado. Ok? Então quando eu falo nebulosa do passado, eles estão exatamente na mesma época. Só que uma é a do futuro que voltou no passado. E a outra é a que é a própria nebulosa que estava ali. Então a Nebulosa do Passado tem um defeito no olho e quando ela está na máquina mostra a visão da Nebulosa do Futuro porque as duas têm a mesma consciência então as duas estão conectadas e como elas estão no mesmo tempo no mesmo como elas estão no mesmo tempo ao mesmo tempo elas condividem a memória condividem a visão então a Nebulosa do Passado consegue ver a visão da Nebulosa do Futuro Aí o Thanos pede pra analisar, porque essa nebul... ele percebeu que é uma coisa estranha. E aí eles descobrem que é do futuro. Por causa que eles analisaram as memórias. Então o Thanos descobre que tem uma nebulosa falsa ali. E tem a nebulosa, que é a nebulosa do passado. Tá. Aí o que acontece? O Hulk vai tentar pegar a joia do tempo. Com... Tá? E ele vai até aquele... Aquele observatório lá de New York, que tem no Doutor Estranho, que o Doutor Estranho vai lá e pega, consegue a capa dele, pá. ele vai até lá E lá em cima do prédio tá esperando aquela monja careca lá, aquela monja que treina o Doutor Estranho Aí o Hulk chega e pergunta do Doutor Estranho, ela diz Ah, ele tá ali ó, no, fazendo uma quimiocirurgia no hospital lá na frente <risos> É muito bom, porque ele volta antes do Doutor Estranho ser o Doutor Estranho Aí o Hulk tenta convencer ela e ela faz aquela parada de tirar a alma. Ela faz aquela parada de tirar a alma, aí o Bruce Banner fica só a alma, e aí o Hulk, o corpo do Hulk cai, né? Pá. E aí o Bruce Banner tem que dar uma. tem que convencer ela a dar o joia do tempo. Nessa parte corta, mas eu vou falar primeiro toda a experiência e depois eu corto, ok? Aí o, o Hulk, ele fala pra ela dar uma joia do tempo, pá. E aí ela explica que se tem uma determinada realidade e tirar e a joia tá ali, naquele lugar, em uma determinada realidade, se tirar aqu aquela joia daquela realidade, vai alterar uma realidade e essa realidade que foi tirar a qual foi tirada da joia vai se perder, vai ficar que nem a realidade que eles estão lá, mas aquela vai ficar boa. Então, aí o Hulk diz que depois que eles ajeita, ajeitar tudo na realidade dele, ele volta e dá a joia para ela e a joia volta na realidade padrão. Aí, o que, que acontece? Aí que entendemos que, na verdade, eles voltando no tempo, pegando as joias e levando pra lá, na verdade, não muda nada no tempo. O que muda são realidades. Eles criam umas real... eles criam realidades alternativas em vez de criar um... um novo tempo. Então, as memórias daqueles... Por exemplo, se o Capitão América do passado vê o Capitão América do futuro, ou só o Capitão América do passado vai saber que ele viu. O Capitão América do Futuro só vai saber que ele viu por causa daquele momento. Mas quando ele voltar pra um momento à frente, ele não vai pensar. Tá ligado? É isso. É isso. Porque criam. É, cada vez que mexe no passado, uma realidade diferente é criada. Aí, consegui explicar em, frases, em uma frase simples. Aí ele convence. Porque ele diz, ele diz pra ela que o Doutor Estranho deu a joia do tempo pro, pro, pro Thanos. Aí ela. Com, aí ela... Por que que ele fez isso? E aí ela dá a joia do tempo pro Hulk. Tá, aí o Hulk consegue a joia do tempo. E aí? Aí, vamos ver. Mas quem? O Thor e o Rocket. O, o, o Thor e o Rocket deveriam ir junto, mas o Thor, o Thor fica com medo, e aí ele não vai. E aí ele fica esperando, e o Rocket vai sozinho. Vai sozinho pegar a joia do... A joia vermelha, eu não me lembro... Desculpa, eu não me lembro a joia de, de qual. Eu sei que a joia do tempo é a verde... E a joia do poder é, a, é a roxa. As outras eu não me lembro. Não sei porque que eu não me lembro. Porque eu, eu li tudo, mas eu não me lembro. Tá, eles vão pegar a joia vermelha. Que tá em Asgard. Aí o Rocket consegue pegar. E o Thor, ele, ele faz assim, né? Já que ele tá no passado. Ele, aí ele consegue pegar o martelo que ele tinha antes. Não o machado, o martelo mesmo. Aí eles voltam no passado com a joia certa. Com a joia do... Eu não sei qual a joia da realidade Eu acho que é a da realidade, a vermelha Aí eles voltam no passado Tá, ok Só pra avisar, eu tô dizendo que eles voltam no passado Mas todos voltam ao mesmo tempo, ok Todos voltam ao mesmo tempo E aí depois temos quem? Temos... O... Tá, o Gavião Arqueiro E a Viúva Negra Não, esse aí eu vou deixar Eu vou deixar por penúltimo o Capitão América, Iron Man e o Scott Lang, Capitão América, Tony Stark, Scott Lang, eles vão para o mesmo lugar para Torre dos Vingadores. Aí e o Capitão América pega o cetro e o Iron Man tenta pegar o Tesseract, mas quem acaba pegando o Tesseract o, dá um erro, eles erram, não né? no, no plano deles dá erro no plano deles e quem acaba pegando o Tesseract é o Loki. Aí, tem, nesse momento, aí tem um mais pra frente, tem uma luta entre Capitão América contra Capitão América, que o do passado e o do futuro. Só que como o Loki tinha fugido com o Tesseract, o Capitão América do passado acha que o Capitão América do futuro é o Loki transformado. Aí, dá uma treta lá, só sei que o Capitão América consegue sair. Depois disso, eles entregam o Cetro pro, pro Scott Lang, pra ele voltar e, e levar. E eles vão... eles... O Capitão América e o Homem de Ferro vão pro passado, vão voltar pro passado, mais passado ainda, na época do pai do Homem de Ferro. Porque ele sabe, o Homem de Ferro sabe que lá tinha o Tesseract e tinha mais amostras do, do negócio pra voltar no passado. Porque se eles voltassem no passado mais, ele ia gastar aquela amostra deles que eles tinham pra voltar pro futuro, pro presente. Dá pra entender. Né? É, aí eles foram, voltaram lá pra. Uh... Pra pegar o Tesseract e pra pegar mais amostras Aí eles voltaram e dá tudo certo Dá tudo certo, tranquilo O Homem de Ferro conversa com o, o pai dele Só que o pai dele não sabe, né? Aí depois eles voltam pro, pro futuro Aí tem Gavião Arqueiro e Viúva Negra Vão lá pro monte lá de Vormir Aparece o Capela Negra, pá Aí os dois se brigam pra ver quem é que vai se suicidar Se brigam pra ver quem é que vai pular do, do coiso E... Infelizmente, quem acaba morrendo nessa situação é a Viúva Negra, a Natasha morre, a, tipo o, o Gavião Arqueiro tá segurando ela assim do penhasco, ela puxa o braço e ela cai, e aí ela morre, o Gavião Arqueiro recebe a Joia da Alma e ele volta. Já na questão do Máquina de Combate e a Nebulosa, eles Derruba o Peter Quill antes dele pegar a joia do poder. Aí o máquina de Combate pega a joia do poder e diz pra Nebulosa voltar. Pra, gente, pra eles voltar. O máquina de Combate volta, mas a nebulosa dá um curto-circuito nela. Que é por causa que o cara tá hackeando ela. Aí o Thanos acha ela. Eles rapitam ela. E a nebulosa do passado se. É, se pega as coisas da nebulosa do futuro. E, se, e bota aquela partezinha dourada, ela bota aquela partezinha dourada nela pra fingir que é a Nebulosa do Futuro E ela que vai pro futuro Ou seja, a Nebulosa do Mal, a Nebulosa do Passado que tá junto com o Thanos, tentando ajudar o Thanos Vai pro futuro E... mas ninguém sabe Todo mundo acha que é a Nebulosa mesmo Tá Aí o Homem de Ferro consegue inventar uma mão, tipo daquela do Hulk Buster, tá ligado? Uma mão de armadura mesmo, no qual consegue colocar as joias do infinito, ele consegue inventar uma manopla pra eles E aí eles ficam uma briga, quem é que vai usar quem vai usar, Eu, eu, eu E o Hulk decidem que o Hulk é que vai usar Porque ele seria o mais forte Ele seria o único que suportaria o poder do, da joia Porque todo mundo ali era meio que humano E aí eles não iam suportar o poder da joia A coisa ia e ia, eles iam morrer Aí o Hulk consegue mais ou menos, tipo, ele, na hora que ele tá so, coisando por causa do poder, ele não consegue ficar com a manopla ali, tá ligado? A manopla fica tá no poder, ele só estrala e ele já tira a manopla. E esse estralo funcionou, deu certo. Uh, só que a gente não, não sabe por enquanto, mas a gente sabe, por, a gente só sabe porque a, a a mulher do gavião arqueiro chama ele, ela tinha morrido. Aí uh, o, a, a Nebulosa consegue fazer a máquina do tempo, consegue coisa, ter, é, trazer a nave do Thanos inteira para o tempo atual, ou seja, o, Nan, o Thanos junto. Aí eles destroem a série dos Vingadores, tipo, destrói mesmo, eles jogam um míssil muito míssil e criam um buraco imenso na série dos Vingadores. Aí se, se, se separa um monte de gente. Por exemplo, o Scott Lang ficou sozinho, por enquanto. O Scott Lang ficou sozinho. O máquina de combate, o Rocket e o Hulk ficaram junto. O Tanto que o máquina de combate e o Rocket estavam, tipo, soterrado. O Hulk vai lá e levanta a coisa, mesmo com o braço quase arrancado. O braço tinha ficado no osso, só que com a regeneração do Hulk, ele regenerou, regenerou um pouco. Regenerou tudo. Aí o braço, é, e o Hulk consegue levantar a pedra. E aí ele sai dali e o Scott Lang também chega junto com eles. O Scott Lang consegue chegar neles. O Gavião Arqueiro tá sozinho com a manopla. Ele conseguiu, ele conseguiu cair no mesmo lugar que a manopla. E aí vem um monte de bichão atrás dele. Uh, é, aí vem um monte de bichão atrás dele. Ele consegue desviar dos bichão e a Nebulosa do Mal aparece. Só que ele não sabe que é a Nebulosa do Mal. A nebulosa, até a Nebulosa do Mal pegar a manopla e falar. Pai, eu tô com ela. Aí ele entendeu. Ah, peraí, pai... Aí chega a Gamora, a Gamora, que no caso tava ajudando o Thanos, ela se converteu, a Nebulosa conseguiu convencer ela, a Nebulosa do, do Bem, conseguiu convencer a Gamora que, elas, que ia dar tudo certo. E aí chega a Nebulosa do Bem e a Gamora lá, apontando a arma pra Nebulosa do Mal. No fim, eles tentam convencer a Nebulosa do Mal a ficar boa, mas no fim não dá, a Nebulosa do Bem mata a Nebulosa do Mal. E, eles ficam, e o Gavião Arqueiro fica com a. com a Manopla. Aí o Thor. Nossa, essa cena é puta merda. O Thor, o Homem de Ferro e o Capitão América estão sozinho contra o Thanos. O Thanos está sentado esperando a nebulosa trazer a manopla para ele. E eles vão lutar contra o Thanos: o Thor, com, o Thor com o machado e o martelo, o Capitão América com o escudo e o, o Homem de Ferro, obviamente, com a armadura. Aí eles vão lá... Nossa, cara... Ah, é por isso que eu tô dizendo... Nada que eu vou falar aqui vai ser comparado com o que você vai ver na tela. Porque essa luta é incrível e não tem como eu descrever ela... De, umas, de uma forma que seja incrível. Porque ela é muito incrível. Aí eles vão lá, os três estão lutando, pá... Aí o, o... Depois de um tempo de luta... O Thor cai... E o, o, o Thanos derruba o Thor... E ele, o Thanos consegue tá tipo, quase perfurando o Thor com o machado dele no peito, aí aparece o martelo dele, o martelo dele dá uma porrada assim no Thor e aí no, no Thanos, o Thanos cai e o martelo dele tá voando assim, aí o martelo dele volta e mostra o Capitão América com o escudo, com o martelo do Thor na mão, nossa cara, nossa eu nunca vi o Capitão América tão forte mano, Capitão América dá um combo, mas dá um combo no, no Thanos Ele joga o escudo Joga o escudo, daí o, o Thanos desvia do escudo Ele joga o martelo no escudo Jogando o martelo no escudo, o martelo bate no escudo Volta no Thanos E o Capitão América usa o trovão também Nossa, velho, é muito louco Fazendo assim Aí depois o exército do Thanos inteiro volta pro, Vem pro, pro presente Todo o exército do Thanos Aí fica aquele exército E tá só o Capitão América Porque o Homem de Ferro... E o Thor tão, tipo caído no chão e, o... e os outros ainda não chegaram no campo de batalha Aí tá só o Capitão América E mostra assim o exército do Thanos com uns bichos enormes Aqueles bichos voadores, tá ligado? Que aparece no, no Vingadores 1 Aqueles bichos voadores, mas... uma... uma espaçonave gigante Aí o Bucky fala com ele O Bucky tipo comunica assim, tá ligado? Eu não sei exatamente como é que ele fala Eu acho que ele fala por pro Waktok, tipo Waktok Aí o Buck fala: A sua esquerda. Ele olha pra esquerda, tem um, por, um portalzinho do Doutor Estranho. Daquele portalzinho que. Tá ligado? Dali, aí começa. Aí aparece aquele portalzinho. Depois começa a aparecer um monte de portal atrás do Capitão América. E dali sai todo, toda a galera que tinha morrido. Tá saiu Panta, sai o T'Challa saiu o, o Homem de Ferro, os Guardiões da Galáxia que tinha morrido. Uh, uh, uh, a... a... a e o próprio Doutor Estranho e sai, tipo, todo mundo que tinha virado pó ali e tudo e sai ali pro campo de batalha aí começa o exército do Thanos contra, o ex... contra os... todos super-heróis, pá e dá uma luta louca e eu... eu tenho que deixar isso em destaque por quê? porque é simplesmente minha personagem preferida então eu tenho que dar esse destaque a Feiticeira Escarlate quase mata o Thanos Ela só não mata porque a Nebulosa... Não, porque a Nebulosa... Nossa, eu sou retardado Ela só não mata porque o Thanos pede pra soltar uns mísseis Quando ela tá matando o Thanos, o Thanos pede pra ele soltar uns míssil ali E aí solta os míssil e ela voa longe Mas senão ela teria matado o Thanos, mano Ela tira a armadura do Thanos pra... Nossa, velho! Nossa, mano! E ela fica um contra um com, com o Thanos Ela contra o Thanos, sozinha! e Cara, eu tenho que dar destaque pra isso Porque ela é minha personagem preferida Minha super herói preferida Ela é muito top Aí acontece uma guerra, cara aí, aí é guerra É guerra Aí o Thanos, antes disso calma, Antes de eu, de eu ir muito além Na luta, quando tá o, o Capitão América E o Thanos lutando contra Que eu não disse quem ganhou O Thanos acaba ganhando Tipo, o Thanos ele consegue é, ele consegue quebrar o escudo do Capitão América na força. Tipo, ele não tem as, não tem as joias, na força mesmo. Ele pega o, tipo, o, o, o fidget spinner que ele tem lá, gigante, ele começa batendo no escudo e vai, e quebra o bagulho. Aí aparece o exército do Thanos e eles meio que param a briga assim. Aí o Thanos, na, na coisa ali, no meio da guerra, da confusão, ele consegue ver o Gavião Arqueiro correndo com a manopla. E ele quer a manopla, porque tá com todas as joias. Aí ele vai atrás do gavião arqueiro e o gavião arqueiro dá a manopla pro T'Challa. O T'Challa perde a manopla, tipo, o Thanos consegue dar uma porrada no T'Challa, a manopla voa. E o quem pega é o Homem-Aranha. Aí o Homem-Aranha fica andando de um lado pro outro, né? Com a, com a manopla vai em todo quanto é lugar. E até que ele cai. Na hora que ele cai, o. o aí a nave tava mirando no Homem-Aranha. Aí ela começa a mirar assim pra cima, pro céu. E começa a atirar no céu. Aí aparece a Capitã Marvel. E fura a nave. Explode a nave tudo. A nave gigante. A nave imensa. Explode a nave. Pá. E aí ela chega no, no Homem-Aranha. Aí o Homem-Aranha dá a manopla, a manopla pra ela. E aí aparece... Nesse momento também é muito top. Porque aparece tipo literalmente todas as minas guerreiras. Todas as minas é, super-herói. Aparece... Tudo junto pra formar um grupo só de, só de mina e, e tacar de pau Só faltou a Gamora e a Natasha, que não tava ali no grupo A Gamora não sei porque, ela, tipo, ela sumiu, tá? A Gamora depois disso E a Natasha porque morreu Mas cara, a Feiticeira Escarlate Ela pega as pedras assim e Taca no exército, depois levanta o exército de novo, é muito louco Aí nisso eles têm a ideia de, de tipo, ligar a máquina do tempo do, do Scott Lang Porque o, a, o furgão dele tá lá no meio do campo de batalha Eles decidem... Eles tem a ideia de ligar a máquina do Scott Lang para voltar no tempo E aí a, a... A Capitã Marvel poderia voltar no tempo e destruir a Manopla em um tempo, em tempo certo, tá ligado? Assim... E o Thanos consegue destruir a, a coisa antes da Capitã Marvel chegada, tá quase chegando, o Thanos joga a coisa, o of Splend dele, explode, aí o Capitã Marvel voa, a manopla voa pro outro lado, o Thanos pega, pega a manopla, coloca na mão Só que na hora que ele vai estalar os dedos, a Capitã Marvel segura a mão dele assim, quase quebra, faz assim ó Aí o Thanos dá uma cabeçada na Capitã Marvel, ela só olha pra ele sorri, tá? Só que aí ele consegue tirar ela porque ele pega uma das pedras, uma das joias, ele pega a joia do poder E tira da manopla e dá um soco nela com a joia do poder, daí é muito mais forte, né? Ela voa Aí depois, quando o Thanos coloca de novo na manopla a joia Aí o Doutor Estranho olha pro Tony Stark e faz assim o Tony Stark vai lá é tipo, eu não sei como é que ele fez, mas sei que ele consegue transferir as, as joias do infinito que estavam na mão do Thanos a luva dele. Aí coisa assim, voa, aí o Thanos achando que tá com as joias ainda, ele estala o dedo e não acontece nada. Aí o Thanos Stark vai lá, coloca a manopla e estala os dedos e o exército do Thanos vai se dissolvendo. Em pó. E aí depois o Thanos vai lá vendo o exército dele dissolvendo, ele senta e vira pó também e como foi dito antes apenas o Hulk conseguiria suportar o poder da manopla aí o Homem de Ferro morre depois disso aí tem só o funeral dele aí nesse momento que aparece o Nick Fury só, só aí e depois, é, aí tem parar de aí fica triste, tipo, porque morreu, o cara é importante. Aí, depois eles vão pra máquina, o Capitão América vai pra máquina do tempo, e volta no tempo. Na hora que eles vão voltar ele pro tempo real, ele não volta, eles acham estranho. É porque ele usou a última cápsula dele pra voltar lá no passado de mil, 1940, Pra ter aquela dança com a gente Carter e pra viver a vida com ele. Aí eles veem no banco, tá, tem alguém, tem um velhinho sentado. E é o Capitão América. O Capitão América que tá sentado no banco ali do, do, do momento em que o Iron Man morreu. Aí eles veem o Capitão América ali, velhinho sentado. O Capitão América se aposenta, no caso, de, de Vingador, né? Não é mais um Vingador, porque ele tá velho demais. E dá o escudo dele pro Asa Noturna não, não é Asa Noturna eu não sei o nome daquele, é o Falcão é o Falcão o cara que tem, o cara que tem essa zona, pá ele dá o escudo dele pra ele e tá aí quem é um o novo Capitão América e basicamente é isso é isso, o filme é isso e cara, é o melhor filme o melhor filme que eu já vi melhor filme já feito é muito incrível na, na cena da luta, da batalha mesmo, quando vai começar a batalha. Na hora que tá começando a batalha tem a, a música dos Vingadores de fundo e é incrível. Sério, eu, nada que eu disse aqui vai ser comparado com o que tu vai ver na tela do cinema. Então, é isso. Essas são é as coisas. Esse filme foi incrível. Então, foi isso o vídeo. Então, é isso. Valeus. Falou-se. Fui. Nos vemos na próxima. Deixa o like, se inscreva e compartilhe. Tchau! Forte até demais Mesmo que